Gente, sejam bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Eu me chamo Matheus, estou dando a disciplina de Matemática do curso do oitavo, do oitavo ano. E na aula de hoje vamos falar sobre produtos notáveis e fatoração. Bom, vamos ver o quadrado da soma de dois termos em produtos notáveis. Vamos ver também o quadrado da diferença de dois termos, o produto da soma pela diferença dos dois termos. Em fatoração vamos ver fator comum em evidência, fatoração por agrupamento e diferença de dois quadrados. Bom, o objetivo dessa aula é fazer com que o aluno entenda os conceitos de produtos notáveis e fatoração, e consequentemente consiga resolver os exercícios envolvendo esses dois assuntos. Bom, no um caso aqui de é, o quadrado da soma de dois termos, a gente tem isso aqui é um produto notável porque eu tenho uma soma de dois termos e elevado a um expoente. Bom, nesse caso aqui, a gente tem 2x mais y, e eu vou resolver isso da seguinte maneira. Eu vou usar a seguinte regra básica. É, vou fazer o quadrado do primeiro termo, 2x quadrado, o primeiro termo é esse aqui. Então, vou fazer o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. Então, e vou somar com o quadrado do segundo termo. É bem simples, é o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro termo é 2x2, tudo isso ao quadrado. Então, o quadrado disso aqui fica 4x2, que é o que está aqui, 4x2. 2 vezes 2x, 4x, vezes y, 4xy, que é o que está aqui mais y², que não soma com ninguém, porque não tem nenhum termo parecido. Então, eu desenvolvo esse produto notável para esse polinômio aqui. Bom, de novo, a mesma situação. Eu faço o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, que é o que está aqui, 2a vezes 3, mais o quadrado do segundo termo, que é 3². Então, a quadrado, está aqui, mais 2a vezes 3, 2 vezes a, 2a, 2a vezes 3, 6a, mais 3 quadrado, que é 9. Então, desenvolvi esse produto notável nesse polinômio. Aqui, outro exemplo, eu tenho a mais 4b, tudo isso elevado ao quadrado. Então, resolvo da mesma forma. O quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então, A quadrado, que é o que está aqui, mais 2 vezes A, 2A, 2A vezes 4B, eu faço 2 vezes 4, que dá 8, e A vezes B, que dá AB, mais... O quadrado do segundo termo, que é 4b. Ao quadrado. Então, 4 quadrado dá 16, b elevado ao quadrado dá b. Quadrado. Então, eu posso fazer isso utilizando essas regrinhas básicas que eu falei para vocês, que é o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou posso também resolver fazer uma multiplicação desse termo, por exemplo, aqui nesse caso, desse termo por ele mesmo, que vai dar o mesmo resultado. Bom, no caso do quadrado da diferença é a mesma coisa, a gente vai aplicar as mesmas regras. Então, de novo, o quadrado do primeiro, a², mais duas vezes o primeiro, 2a, vezes o segundo. Repara que o segundo já é menos b, então mais com menos vai ficar menos, então ela vai ser 2ab, mais o quadrado do segundo, que vai ser b, quadrado, porque menos b ao quadrado dá b, positivo. Bom, aqui de novo, o quadrado do primeiro, x, quadrado, mais 2 vezes x, 2x. Agora, 2x vezes menos 3, vai vir um menos aqui na frente. E 32, menos 32, está aqui. Então, Vai ficar x², menos 2 vezes x, menos 2x, vezes 3, menos 6x, menos 3², dá mais 9. O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, como o segundo é negativo, vem o um sinal na frente, mais o quadrado do segundo, que é 4b². Isso aqui dá a a², que é o que está aqui. 2 vezes A, 2A vezes 4B, 4, 8AB, com um negativo na frente, fica aqui. E 4B quadrado dá 16B quadrado. E agora a gente tem o produto de uma soma por uma diferença. Como é que a gente faz essa conta? Vamos multiplicar termo a termo. Então vou multiplicar esse termo por esses dois e esse termo por esses dois. Fazendo esse aqui... A vezes A dá A quadrado. A vezes menos B dá menos AB. Encerrei a multiplicação com esse termo. Passo por de K. Mais B vezes A, mais BA. Mais B vezes menos B, mais com menos, dá menos. B vezes B dá B quadrado. Repara que esse termo aqui é igual ao de K, só com sinais diferentes. Então eles se cancelam, e resta somente a² menos b². Então, essa soma, essa, esse produto aqui, se reduz a essa subtração aqui. De novo, o produto de uma soma pelo produto de uma diferença. Multiplico o x pelo x, x². x vezes menos 3, menos 3x. Mais 3 vezes x, mais 3x. Mais 3 vezes menos 3, mais vezes menos, dá menos. 3 vezes 3, dá 3 quadrado. Repare de novo que esse termo aqui é igual a esse termo daqui, só que com sinal diferente, então ele se cancela. Então, esse termo cancela esse termo e fica somente x quadrado menos 3 quadrado, que dá 9, então fica x quadrado. Menos 9. Eu consigo reduzir esse produto a uma subtração. De novo, temos 5 mais y, vezes 5 menos y. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. 5 vezes menos y, dá menos 5y. y vezes 5, dá 5y mais y vezes menos y, mais com menos dá menos, y vezes y dá y quadrado. De novo, esse termo cancela com esse termo, porque são iguais, só que com sinais diferentes. E eu tenho, resta somente 5², que é 25, menos y², que é o que vocês estão vendo aqui. Bom, o caso da fatoração é muito útil quando você está resolvendo algum problema e quer colocar algum termo em evidência ou quer deixar... Algo bem explícito. Nesse caso aqui, vamos ver como colocam um o fator comum em evidência. O, que, que, a gente, o que, que é o fator comum? Nesses dois termos aqui, o fator comum vai ser o que eles têm em comum. Um termo tem em comum com o outro. Repara que o primeiro termo é AB e o segundo termo é AC. O que eles têm em comum? Eles têm em comum a letra A. né? Então, aqui tem um A e aqui também tem A. Então, colocar em evidência vai ser colocar ele de maneira que você pode enxergar bem ele. Então, eu vou colocar o A fora e vou fazer a soma de B mais C. Repara que, se eu fazer a multiplicação aqui, vai ficar A vezes B dá AB. A vezes C dá AC. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então. Eu só coloquei o A de maneira que ele fique evidente. De novo, eu tenho MX mais MY menos MZ. O que esses três termos têm em comum? A letra M. Aqui tem M, aqui tem M, aqui tem M. Coloco M em evidência. Então, eu tiro o M desse termo, resta o quê? X. Tiro o M desse termo, resta o quê? Y. Tiro o M desse termo, resta o quê? Z. Então, fazendo a distributiva, eu volto para o que eu tinha antes. De novo, temos o quê? 2x mais 4y mais 6z. Repara que essa não é tão simples identificar o que eles têm em comum como as outras. Vamos ver, vamos ver por quê. Porque aqui, olhando de maneira grossa, você não enxerga nada que eles têm em comum. Aqui é 2x, aqui é 4y e aqui é 6z. Mas... Se eu, se eu fatorar 4 aqui, 4 é o quê? É 2 vezes 2, então aqui tem um 2 também. E 6 eu posso escrever como 2 vezes 3, então todos esses termos aqui vai ter um número 2. Então, eu tiro o número 2 para fora, resta o quê aqui? X, que é o que está aqui. Aqui eu posso escrever 4 como 2 vezes 2, tiro um 2 para fora, resta o quê? Resta 2y. Aqui, 6 eu posso escrever como 2 vezes 3. Tiro o 2 para fora, resta o quê? 3e. Bom, agora um caso de fatoração por agrupamento. Eu tenho mais termos dessa vez, e que a gente vai transformar isso em produtos e em soma. Vamos ver o caso que a gente tem ax, mais as AY, mais BX, mais BY. Repara, o que, é que tem em comum? Esses dois primeiros termos aqui têm em comum a letra A. Aqui tem A e aqui tem A. Então, eu tiro A para fora e somo o que eles não têm em comum, como a gente tinha feito antes. Então, eu tenho esse termo aqui. Esses dois termos aqui têm em comum a letra B. Então, eu coloco a letra B fora e somo o que eles não têm em comum, que é x mais y. Agora, esses dois termos aqui, A entre, entre parênteses x mais y, mais B entre parênteses x mais y, esses dois termos aqui têm em comum o parêntese, né? Que dentro do parênteses tem x mais y e aqui também tem x mais y. Então, eu coloco o parêntese para o lado de fora e somo o que tem de diferente, que é A mais B. Esse exemplo aqui, eu tenho AM mais NA mais BM mais BN. Esses dois primeiros termos aqui, o que, que eles têm em comum? Eles têm em comum a letra A, então eu coloco em evidência. Somo os outros dois termos, que é M e N. Esse termo e esse termo têm em comum a letra B. Coloco em evidência e somo os outros dois. Agora, esse termo aqui e esse termo aqui têm em comum o parêntese, que é M mais N, M mais N. Coloco em evidência aqui e somo o que eles não têm em comum, que é A mais B. E de novo, outro exemplo que você aplica a mesma coisa. 7x mais 7y tem em comum o 7, somo o que eles não têm em comum, que é x mais y. ax mais ay tem em comum o a, coloco em evidência e somo o que não tem em comum, que é x mais y. Agora eles têm x mais y e x mais y em comum, coloco em evidência e somo o que eles não têm em comum, que é 7 mais a. E eu consigo transformar uma soma em um produto. Bom, e agora a diferença de dois quadrados. A gente viu anteriormente que a gente pode escrever isso aqui como essa subtração aqui, anteriormente. Agora, o inverso também é válido. Por quê? É a mesma coisa, eu vou poder escrever x² menos y² fazendo a multiplicação da soma pela diferença. Então, eu tenho que termos x e y, eu somo, eu somo e multiplico esse termo pela diferença entre eles. Então, é o um produto da soma pela diferença, como a gente viu no slide, nos slides anteriores. Aqui de novo, esse termo aqui, a², 36 eu posso escrever como 6 ao quadrado Então, é algo parecido com o que está aqui em cima. E eu faço o produto da soma pelo produto da diferença. Então, o termo é A. Então, A mais 6 vezes A menos 6. Que é como a gente tinha visto anteriormente. Aqui eu tenho M quadrado menos 1. 1 é a mesma coisa que 1. Quadrado. Então, aqui tanto faz se fosse 1 elevado ao quadrado para ficar parecido com o que está aqui em cima. Então, o termo é m, eu somo com 1, depois eu multiplico m, subtraindo 1. Então, é o produto da soma pelo produto da diferença, e com isso eu consigo expressar a diferença de dois quadrados. Bom, e assim encerra mais uma aula de Educar em Casa, espero que vocês tenham aprendido, e até a próxima. Tchau, tchau!